Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir, se quiser me ter, tem que me fazer aí <risos> Janja tá vendendo muita Avon, hein? Só cuidado para quando não aparecer ali em alguma investigação, ó, desaparecer como a última vendedora de Avon, certo? Oh, mas o que é isso? Twitter aqui com a Janja no Trend Topics. Povo resgatando o post aqui do Chianos Williams. Fascistas adoram a ostentação de 2021. Ah, como esse post envelheceu mal, não é mesmo? Estávamos acostumados com o presidente vestindo roupa simples, com um relogiozinho de 20 reais. Agora, vamos, o que está acontecendo? O governo que está aí taxando a Shopping, hein, tudo lá que mais puder, cortando mais gente do Bolsa Família, gasta 65 mil reais com um sofá. What? Bumbum de ouro, hein, minha filha? 65 mil reais para Janja sentar nesse sofá. No momento em que tá todo mundo passando por dificuldade, a inflação não para de destruir o nosso país. Mas, né, tá tudo bem. Eles vão pagar 65 mil reais com um sofá. Ninguém já ouviu falar de um sofá desse, o que O que esse sofá faz, cara? Você senta nele, ele te massageia, certo? Faz uma. Eu não sei, coloca uma TV 3D na tua frente. O que, que é isso, cara? E 42 mil com cama para Dilmo e chancha o petista gastou 196 mil reais aí quase 200 mil reais em cinco móveis e um colchão para nós réis mortais para uma pessoa que 90% da nossa população que ganha um salário mínimo cara, tem que trabalhar quanto aí para comprar uma coisa dessa 20 anos da vida para comprar essa porcaria de móveis? Isso aqui é uma atiração de onda com a população. Só que sabe o que é cruel de tudo isso? é que isso sempre aconteceu o governo do Dilma sempre foi ostentação ele sempre foi com a cachaça dele lá de 40 mil reais com um jatinho para lá e para cá é o cara ricaço e vocês acham que ainda que ele tá se preocupando com o povo que tá cada dia acordando independente da manipulação dos dados da rede Goebbels, que segundo eles a aprovação é de 90 por não é mesmo é que né? O povo não perdoa. Cadê? Essa é a cama? 42 mil reais na caminha. Olha que maravilha, hein? que que é isso? É ornamentada com ouro? Só se for. Uma cama não pode custar tão caro assim, cara. que, que é isso? A cama faz o quê? Ela dorme para você quando você tá acordado. Você, você, você fica lá só uma hora e se recupera como se tivesse dormido 10. Quem já jogou descins aí, né? você daí que tem conforto acima de 10 mil? Não é possível e aqui o sofazinho, né, de 65 mil reais, aí você fala, não, mas tudo bem, é o dinheiro do governo, ele tem direito de fazer isso daí, trocou todos os móveis da casa, fez a restauração e tudo mais, mas tudo bem, se fosse só isso, né, mesmo mas não para por aí não, vai achando que a sustentação da esquerda, a sustentação do bem tá por aí, nós... Estamos vendo aqui uma bolsa de 21 mil reais. Dois anos do trabalhador, do povo sofredor, para comprar essa maldita bolsa. Até aqui o cara pergunta, será que ela está vendendo avão? Ah, deve estar tá vendendo muito avão mesmo. Deslumbrada. Janja é flagrada com bolsa de madame. E mais uma vez aqui desmoraliza a esquerda. É muito chique no ótimo, né? Olha aqui a bolsa, como é que funciona. Tá aqui, uma bolsinha feia pra caramba, ainda por cima. Não sei como que uma bolsa pode custar tão caro, mas é socialista, né, gente? Então ela pode, é pelo bem. Ninguém vai reclamar. O Felipe Neto não vai fazer um post sobre isso. Nada. 21 mil reais numa bolsa. Um carro popular, ela tá levando aí na mão dela. Enquanto, né, o povo tá sendo taxado pra quê? Pra pagar esses móveis, pra pagar. Essas bolsas para pagar ali Lei Guarnier, para financiar a Argentina e Cuba. Tudo isso para quê, gente? Para quê? Isso aqui é fora do senso comum. E aí, claro, a Xanxa virou o que é Comentarista de internet. Ela tem agora seu perfil no Twitter. Saiu no Choquei, que é aquele perfil de um esquerdista nojento, certo? Governo Dilma, falei aqui no vídeo anterior, a notícia e tudo mais, vocês não checaram ainda anuncia o fim da isenção de importação de encomendas de até 50 dólares. A medida deve beneficiar lojas Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre e é adotada após reclamações do setor sobre a concorrência desleal de AliExpress e Shopee. Aí a Dilma... Não, não, quer dizer, né, a Dilma é a chancha, eu não sei mais qual é a diferença entre elas. Ela escreve assim, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Uh... What? Como assim a taxação é para a empresa? A empresa tá ali, eu mostrei no vídeo anterior, pagando três vezes, a pessoa paga três vezes o valor do que ela comprou. Antes era uma vez, agora é três vezes. A pessoa lá gastou 250 reais, pagou dos 500 impostos. Não é 200 mais 250, não, não. 250 mais 500 impostos. Você acha que o que, Xanxa? Você fez essa faculdade de economia onde Eu disse que essa mulher aprendeu alguma coisa? Deve ter alguém no governo, governo nesse momento falando: não, mano, por favor, alguém tira esse celular da mão dessa Janja. Proíbe ela de comentar porque não é possível. Você já viu alguma empresa ser taxada e não passar, repassar esse valor de taxação para o consumidor? Alguém me explica aí nos comentários se já viram isso acontecer em algum lugar desse mundo? o momento que a empresa é taxada, ela chega lá pro consumidor e fala, então, né, ó, faz o L aí, chegou uma continha pro C. E é exatamente isso. Não existe taxar uma empresa sem taxar o consumidor. E mesmo que isso fosse possível, você acaba destruindo a empresa. Que vai trabalhar menos, que vai produzir menos, que vai conseguir vender menos. Então, <risos> ela tenta passar o pano na maior loucura, assim, na maior cara de pau. E aí a gente vê lá no Twitter. Nós temos aí a tag desfazendo L já no Trend Topics aqui, ó Assunto do momento no Brasil <risos> Eu não sei se eu rio, eu só choro aqui a tag todo mundo chorando Desfazendo L, desfazendo L Maldito Lula, vão me taxar, eu não acredito E a gente vai aqui no comentário das pessoas Lá no seu, né, choquei da vida ali meu Deus, eu seria a favor de tal protecionismo de mercado se o estado BR desse condições para a população de comprar mais barato. Um monte de gente reclamando. Né? Parabéns, beneficiou um monte de empresa mercenária que cobra um absurdo em peças básicas e sem qualidade nenhuma. Muito bom. Né? Fodendo o pobre e ajudando o rico. <risos> Ai, meu Deus do céu, né? Mas parece que essas pessoas não fazem ideia do que era o governo do Dilma, né? Todo mundo aqui reclamando, ó. Tirou a única felicidade do pô. <risos> Desfazendo o L nesse exato momento. Deve ter MNC, o que que tô... É, não podemos nem explicar o que significa, né? Quem tá feliz com essa medida do Luciano Hang rindo aqui? Lascou, passou L, taxada. Né? <risos> Ai, só chora, gente, só chora, vai piorar muito, tá? Você costuma que vai piorar muito. A Xancha tentando passar o pano, né, para o bando de otário. Não, mas não são, né? Não são os clientes, é a empresa que vai ser taxada, relaxa. Ai, tá boa, adeus, Shine, né? Quando eu acho que estamos bem, ver isso. Não foi para isso que eu apertei o 13. Ah, filha da puta, escreveu aqui. <risos> Enquanto os bolsonaristas da estão dando risada, cara. Ninguém aguentar não, tá certo? Quero saber a opinião de vocês. Participem da nossa oitava rifa e concorra mil reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.